Olá, seja bem-vindo ao Café Libertário, sua dose diária de liberdade. No curto de hoje, a diferença entre juízes e capitães. Em 2019, o clube de regatas do Flamengo chegou ao posto mais alto que um time pode alcançar na América do Sul, o de campeão da Libertadores. Na final deste campeonato, a equipe contava com quatro atletas de alto nível na sua linha de frente, e três deles tiveram participação direta nos gols da equipe. No entanto, a taça de campeão foi oficialmente levantada por três coadjuvantes. Naquele momento de celebração, o trio de capitães formado por Everton Ribeiro, Diego e Diego Alves roubou a cena das estrelas da equipe. De fato. Frequentemente, jogadores tidos como coadjuvantes são aqueles que erguem as taças. Muito semelhante à conquista do Clube Carioca, o mesmo ocorreu em 2017 com o Grêmio e em 2013 com o Atlético Mineiro. Mas, se a capacidade futebolística em uma partida não é o principal fator para determinar quem levanta a taça, como isso é definido? Para entendermos isso, temos de voltar um pouco no tempo. Inicialmente, não existia um árbitro de futebol. Como ocorre nas peladas de final de semana, quando um atleta se sentia injustamente prejudicado, ele simplesmente gritava para que o jogo fosse parado. Obviamente, esse sistema não seria capaz de satisfazer as necessidades de competições mais importantes. E com isso, uma espécie de banca foi criada fora dos gramados para intervir quando achassem necessário. O problema é que, às vezes, vários jogadores iam ao mesmo tempo reclamar, causando grandes tumultos. Então, para evitar o inconveniente, um atleta de cada equipe passou a ser indicado como reclamador e era identificado por usar um boné, no inglês, cap. Por conta disso, quando uma equipe inglesa ia jogar em outro país e aparecia na escalação do time um jogador designado como cap, todos pensaram que era a abreviatura de capitão. Assim, foi instituída a figura de capitão, o atleta que representa sua equipe, que explica o fato deles erguerem as taças. Se no futebol a necessidade em resolver conflitos resultou na escolha interna de capitães, o que ocorreu na sociedade não foi tão vitorioso assim. Parte da origem do problema, se não toda, vem do fato do Estado ser dotado de poder monopolista de resolver conflitos, ou seja, da administração da justiça e de cobrança imposta pelo custo de tal administração. O fato é que, no início, juízes eram escolhidos voluntariamente através da reputação e respeito dentro das sociedades. Porém, em um dado momento, tais juízes perceberam que poderiam trazer vantagens para si mesmos através de seus postos, e gradualmente procuraram eliminar os concorrentes na produção da justiça. Consequentemente, a qualidade da justiça caiu e o preço aumentou. Mesmo que ao longo do tempo, diversos sistemas estatais tenham existido, como monarquia, imperialismo, socialismo, democracia representativa ou ditaduras militares, a essência de todos eles é a mesma, o monopólio da justiça e o poder de tomar dinheiro à força dos habitantes de um certo território. Para a maioria das pessoas, este fato está escondido sobre uma cortina de fumaça, pois elas percebem que o governo é um parasita, mas não enxergam o um motivo fundamental disso, simplesmente colocam a culpa no governante ou no sistema de governo, mas nunca no monopólio estatal em si. Essa confusão levou a diversas barbáries na história humana, como as revoluções francesa e russa e a tragédia do Lodomor, responsáveis pela morte de milhões de pessoas inocentes. Ou seja, mesmo que às vezes possa temporariamente resolver alguns conflitos, apenas a substituição do monopolizador de justiça não vai resolver o problema em questão. Um exemplo disso vem ocorrendo lá nos Estados Unidos. Com a morte da juíza Ruth Ginsburg, o presidente poderá indicar um novo membro da Suprema Corte. Com isso, toda a mídia tradicional está focada no debate entre nomear um novo integrante antes ou depois de novembro, quando ocorrem as eleições presidenciais no país. Lá, caso Trump não faça nomeação e perca as eleições, Biden, seu oponente, poderá indicar alguém de sua ideologia. Mais uma vez, aquela espessa cortina de fumaça para no ar e o problema não é sequer mencionado à grande massa. Caso toda a justiça fosse privada, seria relevante quem será o um novo juiz da Suprema Corte, pois todas as partes de um contrato apenas seriam julgadas por um juiz o qual tivessem concordado. Menos importante ainda seria a ideologia de um juiz, já que em um ambiente de concorrência, juízes que decidissem com base em certas ideologias e não com base em preceitos éticos seriam extirpados do mercado jurídico, visto que poucas pessoas tenderiam a aceitar seus serviços para resolver conflitos. Muitas pessoas acreditam que justiça privada seja uma utopia. Mal sabem elas que justiça privada já existe e funciona muito bem. Há diversas câmaras de mediação e arbitragem espalhadas pelo mundo que resolvem diversos conflitos, principalmente os que necessitam de rapidez e confidencialidade. Infelizmente, nem todos os conflitos podem ser resolvidos por mediação e arbitragem devido a proibições estatais. Isso faz sentido, pois se realmente todos os conflitos pudessem ser resolvidos de maneira mais eficiente por uma justiça privada, todos perceberiam a inutilidade do Estado, e isso não seria bom para o Leviatã. Apenas ações voluntárias no livre mercado são capazes de fornecer as melhores alternativas. Para a moeda inflacionada estatal, temos as criptomoedas. Para a defesa de propriedade, empresas de segurança. Para a educação, plataformas de ensino gratuitas na internet. Quando tivermos um sistema de justiça privado para todos os tipos de conflitos e de livre concorrência, ficará claro para todos o quanto a entre aspas justiça estatal é horrível e poderemos enfim solucionar o verdadeiro problema.